Minha avó, que era a Honora de Araújo, e nos ditou aquele livro a Joana d'Arc Meu pai contava sempre, minha mãe, meus tios, né, que ela falava que ela ia morrer queimada porque ela tinha ajudado a queimar Joana d'Arc E aí ela vai costurar um, um colchão de palha, naquela época, a lamparina, e ela sofria acessos epiléticos, e, naquele momento, ela sofre um processo epilético, a lamparina vira em cima do colchão, o colchão pega fogo, na hora que o filho chegou para acudir ela, ela tinha queimado. Então, aquilo que ela falava que ia acontecer, aconteceu com ela. E aí, depois, ela então dita essa obra. porque que ela ficou aprisionada aquilo ali? Porque, na época de Joana D'Arc, ela disse que ajudou, fez parte lá do julgamento de Joana D'Arc, que Joana D'Arc fosse a fogueira, e depois que quemou, que queimou, aí saiu o um boato que queimou uma santa. O que correu queimou uma santa. E aí ela lutou para não morrer, porque quem queimou uma santa vai para o inferno. ligada à igreja católica, aquela ideia. Então ela se, se aprisionou mentalmente naquela situação, porque não queria morrer, porque se morresse tinha queimado uma santa. E aí ela desencarnou e continuou com a mesma ideia. E aí ela descreve no livro esse sofrimento dela Olha que interessante da... Então são espíritos de uma preparação Mediúnica que vieram, né? Vai, senhor Senhor Mariano No imornal não o fardo leve E a dor em breve fica como luz Coeira baixa nessa sua estrada sua chegada é aviso de Jesus